Oi, os odores na água cinza, vamos dar a sequência ao aprendizado. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Então, olha, contei no outro vídeo que mais gente esteve aqui em casa e o sistema de água cinzas colapsou. E aí é muito legal a, as histórias todas, porque exige da gente, as ciências ambientais, exige da gente estar tá sempre estudando, pesquisando, buscando o porquê das coisas. A ah, quem está passando ali atrás é a Shanti. Xanti, Shanti. Então, o que a gente. que eu estava falando, sim, as ciências ambientais. Não é 2 mais 2 é igual a 4. As ciências ambientais, 2 mais 2 às vezes pode ser diferente de 4. Porque é um punhado de fatores que influenciam muda a temperatura, muda a quantidade de, de pessoas, muda é, os hábitos dessas pessoas, né? de usar mais ou menos água para os seus afazeres, de usar mais ou menos produtos diferentes nos seus afazeres, isso muda tudo e o sistema biológico ele tem que se adaptar, e essa adaptação demanda um, um determinado tempo, não é imediato. Né? Mas é, então a gente tem que aprender com, com as coisas. E estava cheirando, o sistema, vamos descobrir o porquê. E aí o Jeff Sandro, trocando uma ideia, dentro do, do grupo, ele trabalha com aquaponia, ele deu a ideia de colocar alguns elementos ali que possam sequestrar o hidrogênio livre que pode se ligar para formar o H2S, o sulfeto de hidrogênio. Tá? Como é que a gente faz isso? O calcário e tudo. Mas, mas eu não quero ficar fazendo isso o tempo todo. né tem que ter uma forma, mas vamos experimentar. Eu não tenho calcário aqui, mas tenho é, restos de, de construção, né, massa com cal, com cimento e tudo mais, vamos experimentar. E é isso que nós vamos fazer ali agora. Mas, para o finalzinho do vídeo, a gente vai ver que tudo isso aí começou com a possibilidade de um novo sistema feito aqui para as águas é, da pia, esse barulhinho que a gente está ouvindo aqui, ó, eu continuo colhendo ela aqui, ó, isso. Eu continuo colhendo ela nesse balde aqui, para ir sentindo ao longo do tempo se dá cheiro, não dá não dá cheiro. Então é um sistema aeróbio que está funcionando legal, a água fica meio marrom, é, estudos mais recentes que eu fiz, pode ser essa cor amarelada, pode ser o que eu já sabia antes lá do, do ferro, que se oxida, eu até falo em redução, mas não em oxidação. E pode ser também, mais recentemente eu entendi, que pode ser também os compostos de enxofre que estão ali e que vira enxofre elementar, o S apenas, e aí ele dá uma coloração amarelada à água. Pode ser isso também. E aí não tem cheiro. Tá, então, observando isso, é que eu comecei a perceber que vou ter que fazer o sistema de anaeróbio, transformar ele em aeróbio. E aí os próximos vídeos vão contar toda essa saga, né? Para ir fazendo as coisas. Conclusão, o sistema já está sendo modificado de cabo a rabo. Para quem acompanha os vídeos sabe que eu, eu, eu gosto disso, né? Está funcionando? Ok. Então desfaz tudo e vamos fazer tudo outra vez para ver se funciona com outras fórmulas, com outras maneiras de, de fazer as coisas. Ou então não está funcionando? Ok, vamos descobrir porque que não está funcionando e refazer todo o sistema até ele funcionar. Legal? Então, ele estava funcionando em condições determinadas que modificaram. Modificaram durante um tempo. Não, mas o suficiente para eu buscar informações a respeito. Então um monte de falha nos meus conhecimentos, né, química, bioquímica, eu conheço muito pouco. Então eu estou tateando, buscando, né? aprendendo, buscando artigos científicos para entender o cheiro, como é que se forma e como é que a gente pode controlar isso, legal? Então esses erros e acertos é o que a gente vai estar tá vendo nesses vídeos. Com a ideia ou, ou como estratégia de diminuir o cheiro no, no sistema de tratamento de água sim, Conversando com o Jeff Sandro, é um rapaz que tem um canal no, no YouTube e acompanha o canal da gente também. A gente troca umas ideias. Ele sugeriu de de repente colocar é, calcário, cal nessa água, é, mas eu não quero fazer isso de maneira que eu tenha que voltar e fazer isso periodicamente. Mas aí tem a possibilidade de colocar umas pedras de cimento ou de cal que tinha aqui é material que de repente a gente acaba perdendo com o tempo. A, a ideia aqui é aumentar a alcalinidade da água, sequestrando o, o hidrogênio dissolvido que tem na água. Tá, isso é, é médio prazo, né mas nós vamos fazer esse processo. Aqui está o, o nosso sistema, é o segundo filtro aqui eu já andei trabalhando retirei a areia coloquei mais brita vou trazer mais brita para cá também mas vou abrir também um espaço para colocar alguma ó oh, de, de mexer o sedimento aqui já cheirou um pouquinho vou colocar algumas pedras de cimento para ramar isso daqui a nossa ideia aqui é que eventualmente isso contribua para sequestrar o um hidrogênio que esteja livre ainda nessa água e tem umas pedrinhas de cal nesse meio também então sequestrar esse hidrogênio de maneira que a gente contribua para não-formação do gás sulfídrico. E aí nós vamos acompanhando esse processo todo para ver se isso está dando resultado ou não. Experimentações, né? A gente é, tem um problema, ou encontra algum problema, estuda, vê como é que pode resolvê-lo, sempre com a ideia, se a gente não conhece qual é o problema, qual é a causa do, do problema, bom, primeiro, a gente tem que identificar o problema, nesse caso, o cheiro. Segundo, a causa desse cheiro, então, tive que estudar um pouco de, de, de química, né, e de processos é, bacterianos, para entender como é formado o sulfeto de hidrogênio, que é o que dá o cheiro aqui nas águas cinzas. E a partir daí, estabelecer estratégias para que a gente consiga, uma aranhazinha ali, estabelecer estratégias para que a gente consiga equilibrar o sistema outra vez. Legal? Essa é uma delas. A outra foi a retirada da areia que estava presente aqui, substituição pela brita, de modo a, a facilitar o fluxo do efluente aqui pelo sistema. Bom, então dentro dessa mesma ideia, eu estou sem cal aqui em casa, mas eu tenho um pouco de cimento, então eu vou esparramar, tá, na, tá perto de, de chover, então vou esparramar um pouco de cimento aqui nesse efluente e aqui embaixo também e vou acompanhar o desenvolvimento das coisas Ó, o pessoal que estava saindo esse daqui foi uma abertura que eu fiz no filtro né para a areia poder se recuperar enquanto isso eu estou observando então vou jogar um pouco de, de cimento aqui nessa água com a intenção de, de sequestrar o, o hidrogênio que esteja livre e que pode se ligar no enxofre, eu então, não sei se isso vai dar certo. Por favor, os químicos aí, o pessoal que entende dessa área, quiser contribuir, é muito bem-vindo. Bom, parece que eu identifiquei o local onde a maior parte do sulfato está sendo produzida, ou do sulfeto. Olha, nesse primeiro filtro, uma coloração avermelhada, que pode indicar a presença da, das bactérias que vão fazer esse serviço de transformar o sulfato em sulfeto. E eu dispensei. Eu fiz uma limpeza ainda agora, aqui nesse nesse local mas o cheiro não está aqui o cheiro está vindo daqui do ladinho então aqui ainda temos muito Feto. Eu vou ter que achar um jeito de transformar de sistema anaeróbio para aeróbio. Isso porque esse outro que vem da cozinha ele já está estável. A água que passa aqui por esse sistema, que está trabalhando de maneira aeróbia. Olha, eu tenho coletado essa água aqui. Ela só está um pouco marrom. E tem cheiro de ferro. E não de enxofre. Então a terra que está aqui, os compostos de ferro, estão sendo reduzidos e a água vem para cá com um cheiro um pouco ferroso, mas os sulfatos do, do detergente aqui está ok. Vamos aprendendo. Ok, então por hoje é isso, se estiverem curtindo não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, compartilhe com os amigos e até a próxima.